a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Nós estamos aqui naquela série sobre os profetas menores, dando continuidade. Acho que nós chegamos, se eu não me engano, no sexto programa. E vou falar novamente por que profetas menores, né? Não é porque eles eram é menores em escrita, é, é a quantidade de escrita, né? Porque o livro desses profetas. Tem uma menor quantidade de escritas somente por isso. E nós chegamos no profeta Miquéias. Então eu tô aqui, juntamente com o professor Joás. E hoje, né, com o nosso ilustríssimo nosso pastor, pastor Gilberto. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Caminhando, né? Caminhando. Pode parar, graças a Deus, tudo bem, Carol. Okay. Rompendo em fé, né, pastor? É isso aí, não pode parar, não. Então vamos falar do profeta Miqueias. Será que. E que nós podemos falar desse profeta, Miqueias, vamos lá. Um profeta que profetizou também, todos esses, né? Najá né? em razão, um reino dividido, e ele profetizou para os dois reinos, professor? Para os dois reinos, ele era de Jerusalém, né? É, logo no verso primeiro aí, diz que ele é da cidade de Mores né? É uma cidade a uns 30 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente, então... Ele está no Reino do Sul, né? mas ele profetiza para os dois reinos. Ele fala é, da destruição que a Assíria e depois a Babilônia vai causar nesses dois reinos aí. né? Hum. E ele vive pelo menos uma parte dessas profecias que ele profetizou aí. Ele ele presencia né? com seus próprios olhos. Dá para perceber isso, né? Passou, lá já no primeiro aí, versículo, né? Uhum. Que ele fala. É... É um contexto histórico muito, muito bom. É, os profetas menores, eles, eles dão um conteúdo assim, histórico mais profundo que os livros mais antigos da Bíblia, por exemplo, como Gênesis, Jó. A, a, a datação dos, dos profetas menores, elas são mais precisas. Como, por exemplo, quando a gente vai... O próprio Miquéias cita, né? O nome Miquéias é, é, de fato, muito, muito bom a gente lembrar. Quem é semelhante... A Yavé, ou quem é como Iahvé, é, dá quase uma mesma conotação aí com Micael, quem é Elohim. E Miqueias profetizou me, entre três, três reis ali aproximadamente, Jotão, Ezequias, que é um contemporâneo do profeta Isaías, né professor Joás? Famosos, é, é? Tem, é um, tem um, um conjunto ali do, do capítulo 2 de Isaías que aparece aqui. Exatamente. Né? No é. Capítulo 4, me parece. Né, de Miqueias é, não, não é o capítulo é é o capítulo 4, um monte do templo. Né? E antes da gente entrar profundamente assim né, no livro do profeta, eu vi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, uhum. falando que os profetas menores são mais atuais do que o nosso periódico semanal ou até diário. Vocês é, concordam, professor? eu falo isso mesmo. Sem dúvida, a, a, os oráculos dos profetas menores é extraordinário. Quando a gente vê, por exemplo, Miqueias ele profetizando contra os governantes, contra os sacerdotes que estavam agindo de forma impiedosa, e até alguns momentos fraudulenta, e por isso veio o juiz de Deus, lembra muita coisa dos dias atuais. Ele fala não, dos governantes, do poder judiciário, dos sacerdotes, de tudo, né? Eu fiz uma, uma, uma compilação aqui de dez pecados que Miqueias aponta, ele denuncia dez pecados aqui, ó, idolatria, extorsão e roubo, aprovação e aceitação de falsos profetas, injustiça social, profetas mercenários, perversão do direito, desonestidade, violência, mentira, impiedade, ah. é, deterioração da família, é, deterioração ele da confiança. Bem. Então tem uma série de pecados aí que ele, do capítulo 1 um até o capítulo 7, ele vai enumerando, vai denunciando. E aqui, é... passou vou ler aqui, capítulo 1, versículo 3, vou ler um pouquinho aqui. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, e Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dEle os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas, que descem, velo... que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. E qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para, um lugar para plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei descoberto seus alicerces. E aqui ele... Vai falando o que vai fazer. É muito forte. Vocês não acham? Não? É, é, é assustador muito. até. É, uma das invasões mais, vamos falar assim, mais impetuosas e terríveis que o povo de Israel já sofreu, foi essa aqui a partir do ano 722, né? Com Senaqueribe, o rei da Assíria. Então, o profeta está falando exatamente dessa, dessa ira de Deus em relação ao pecado. É, que viria sobre a nação. Então, essa invasão de Sennacherib foi um cerco que durou muito tempo e trouxe, assim, um, um peso muito grande para a nação. Houve uma, vamos falar assim, um declínio espiritual e uma catástrofe moral entre, entre o povo de Israel. Houve até canibalismo, não ouve, houve, professor? Houve. Está na voz, né, é, é, os, os livros de, vamos falar assim, os registros dos reis de Israel e das crônicas Registra esse, esse fato também E até é bom a gente falar a correlação que tem desses livros profetas menores Com esse registro dos reis Então a gente ali o tanto que isso foi pesado, foi doído para a nação Então, é, e tudo isso que o profeta falou, ele, ele, ele viu, ele teve uma visão disso Agora isso, o acontecimento na íntegra foi é. muito pior é, é, Aqui no versículo 9, professor joás do capítulo 1, ele chega a falar assim o profeta, pois a ferida de Samaria é incurável, e chegou a ajudar. Para falar que é incurável, ele está falando da ferida do pecado, né, a sujeira já, já tava... chega a falar assim, é incurável. É, uma coisa que não tem cura, né? não tem solução. É, então, é, a gravidade que chegou, né? Deus, Deus, é, foi, a, a taça da ira de Deus foi se enchendo a um ponto de que transbordou. Né? Agora não tem mais cura, agora não tem mais volta. Agora é, é só o juízo. E o juízo vem. É uma correlação muito boa é, quando a gente faz um link de textos e textos. Quando a gente pega o primeiro capítulo de Isaías e vê a situação do povo de Israel, é, Isaías faz uma comparação que o povo de Israel estava com um corpo cheio de, cheio de feridas mal exprimidas. É, imagina alguém que machuca, que dá aquela secreção, aquele pus e Isaías falou que a visão do profeta é que a nação estava da cabeça à planta dos pés desse jeito. Então ele recomendou que essas feridas fossem espremidas e se derramasse óleo, azeite para curar. Já o profeta Miquel já vem com a temática mais forte, que essas feridas elas agravaram um tanto, que quase que era uma úlcera, uma úlcera incurável. incurável. Aí o único, o único remédio para tirar isso aqui era o cativeiro, era a justiça, mesmo de Deus, para é, trazer juízo. Aqui, no capítulo 2, ele começa com, com um ai, né? Ele fala assim, ai daqueles, pelo menos na minha versão, ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam, porque isso eles podem fazer. É, é, é tão sério, né? Assim, eles já deitam... Planejando o mal mesmo, eles vão fazer o mal. Eles querem só o mal. Eles esqueceram que existe o bem. Eu entendo assim. Não sei se eu estou errada, professor. É, havia muita desigualdade, corrupção, injustiça, hum. né? E isso era, é, isso era deliberado. Né, isso era planejado, toda essa corrupção, toda essa injustiça era planejada. Por isso que é, o mestre Hernandes diz com, com muita verdade, né, que é muito contemporâneo isso. Né? É, a gente olha para a nossa nação, ainda mais num ano como esse, né? é, é perigoso até falar sobre isso num ano como esse, mas a gente olha para o que acontece na nossa nação né, em todos os níveis. Alguém costuma apontar só para os governantes e apontar os problemas e tudo mais. Mas a gente vê que a corrupção, a injustiça, está do nível mais baixo ao nível mais alto do poder. Né? É, pessoas muito simples, muito humildes, são corruptas, são injustas né? e planejam isso, né? e, e vivem isso no dia a dia, né? é, tramando meios de passar a perna no outro para se dar bem. Né? então é, é... É, é muito atual isso aqui, né? Miqueias é muito atual e dá para contextualizar perfeitamente com o que a gente está vendo. Ele, tem, ele tem, eu percebo assim. Eu não sei muito sobre Miqueias, né? Eu sei só um pouco, mas eu percebo assim. Olha, a corrupção, a injustiça está em todos os níveis. Uhum. E apesar que nesse tempo a, a nação vivia economicamente um tempo próspero, tá lá nos, no alto, né? Nos no governo. Depois vinha do governo Vinha pro judiciário, vamos pôr o judiciário da nossa época, os juízes deles estavam todos corrompidos, uhum. tudo igualzinho. Aí depois vinha o clero, os religiosos, falsos os falsos profetas. Seria a igreja hoje? Ah, também, né? Esses falsos profetas, a corrupção, o que, que se tornou? E aqui também chegou o ponto aí que era o declínio total, uhum. a família. É... E a hora que a família se corrompe, acabou a base de uma sociedade. Eu tô certa, Vasco? Certa, a verdade esse capítulo 2 Ele, se fosse para me nominar né, Um epígrafe desse capítulo 2 A gente podia até falar assim a, a medida dos opressores e dos gananciosos A medida Chegou no limite, né? É, você lê o versículo primeiro aí Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade Essa palavra imaginar aqui Ela vem de uma palavra grega Eu estou usando um aplicativo aqui muito bom My uhum. Bíblia, e a gente até fala sobre isso Que é muito ótimo para estudo Desde uma, de uma raiz hebraica chachá que significa Pensar, planejar, estimar Calcular, inventar Então a opressão era calculada Era planejada, isso não era assim Algo que acontecia De uma forma... Um acidente percurso Não, isso era planejado O que nós vamos fazer para enriquecer o Estado Para enfraquecer a massa E para corromper o povo Então era, era com esse pensamento Era com essa intenção Então no meio dessa... Dessa confusão toda, Deus levanta o profeta Miqueias para combater. Não passou boa vida não, né, professor? O profeta é, e, não passou boa vida. E, e as, palavras são, as palavras são duras, né? Eu vou castigar vocês né? de um jeito que vocês nunca mais vão ser orgulhosos. Uhum. Vão aprender a lição de uma vez. Ele... Imagina que castigo seja, seja um castigo capaz de, de quebrar o orgulho no meio para nunca mais ser orgulhoso. Né? Então é, Deus sabe fazer as coisas, né? Ele sabe fazer. É, Ele sabe quebrar o orgulho também. E ele tem é muita paciência. Antes de se irá conosco, não tem pastor. Ele é muito paciente, assim. Senhor. A misericórdia de Deus ela, ela, ela não tem fim. Mas se a gente vê o que, que a nação de Israel fez, olha o versículo 2: do Capítulo 2: Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, é, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. Olha a maldade. Então eles atingiu a maldade estava em todas as esferas. É, eh, eu acho que foi, eu acho não, foi um dos poucos profetas dos, principalmente dos menores que assim veio com muita força sobre o poder judiciário, sobre a lei que estava praticamente falida. Não estava em cumprimento. Hoje os, os profetas de hoje, pregadores, todos tem mais tranquilidade para falar, fala nos púlpitos, tem as mídias sociais. Mas naquela época, esses profetas tinham que falar nas ruas, não eram? Eu estou enganada. É. Bastante tinha que sair clavando isso nas pelas ruas. Nas ruas, nas praças, nos morros, nas casas. eram um, eram um, Era confrontado, assim, fisicamente, presencialmente. Não tinha mídia social, você assim, não tinha um Twitter, assim, não tinha um Instagram, não tinha um Facebook, não tinha nada disso, não tinha um WhatsApp. Então era verbal. E, era? e a advertência era... Era áspera mesmo, dessa forma. Aí imagina, pastor, o sujeito diante de um, de um, de um profeta, né? Tete a tete, que, assim, né? Um profeta daqueles que pagando bem, ele profetiza o que você quiser que ele profetize. Hum. Né? Um profeta desse. Imagina esse profeta verdadeiro diante de um profeta desse, dizendo que ele está equivocado, que o juízo vai vir. Né? Ele não falava assim, né? Para uma plateia, ia lá e falava. Olho no olho. né? É tete -tete. É, então imagina a, a, os problemas que esse, que esse camarada está comprando. Né? Os problemas que ele está... Ele não media né? as palavras não, era exatamente do jeito que tinha que ser falado. É o preço da verdade, né? A, a verdade tem que ser dica. Da forma que Deus é, passava para esses profetas, eles, eles viam, ouviam e falavam o que Deus mostrava. Então isso é muito difícil. A gente vê aí é, situações como Jeremias. O próprio Miquel citou né, Jeremias 26, 18. É uma citação do próprio Jeremias citando Miquel e vice-versa. A gente vê é, é, essa maldade, a, a, o, tanto que, o tanto que esse profeta sofreu. Jeremias, por exemplo, foi esbofeteado. Era ele contra um, uma turma de falso profeta. E hoje, hoje parece que o cenário se repete. Por isso, por isso a atualidade desses livros né? e eu, aqui no capítulo 6 ele fala assim ele relembra, Deus relembra o povo, tudo que ele fez olha, eu estou relembrando as coisas boas que parece que vocês esquecem aí ele fala assim, meu povo o que fiz, Deus pergunta, meu povo o que eu fiz contra você fui muito exigente? responda-me, eu tirei do Egito, eu redimi da terra da escravidão, enviei Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Quer dizer, uma liderança provada por mim, uma liderança boa. Uhum. Meu povo, lembre-se do que que o rei de Moab, pediu. De que... E do que Balaão, filho de Beó, respondeu. Aqui ele está falando que ele foi contratado para amaldiçoar Israel e toda vez que esse profeta Balaão abria a boca, Deus fazia ele abençoar Israel. Então, quer dizer, eu converti a maldição em bênção. Recorde a viagem que você fez de Sitim até Gil Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Sitim e Gil Gilgal é porque Sitim... Do começo ao fim. Do começo ao fim, né? <risos> da peregrinação do <risos> deserto. Do primeira, da primeira estação até a última estação, eu fui com vocês. É isso que Deus está dizendo. Né? Deus tá re precisa é, relembrar Vocês precisam reconhecer como eu sou justo né? E vocês não estão enxergando mais ou vocês menos é esse tom é, né? Vocês esqueceram o que está que acontecendo É exatamente o contexto do capítulo 4, 5 e 6 Deus relembra o povo é, toda a trajetória E Deus relembra a promessa que ele havia feito a esse povo também E o tanto que esse povo havia distanciado, virado as costas para Deus, literalmente O povo queria viver a sua própria mercê, a seu próprio bel prazer e daí veio a, o oráculo de Miquéias e, posteriormente, veio a invasão à Síria e a destruição, assim, quase que na sua totalidade. Professor, pastor, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando de Miquéias e vamos falar também né, da profecia aqui, tem algumas profecias aqui, até daqui a pouco.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 De volta falando sobre o Profeta Miqueias Gente, para localizar o Miqueias na Bíblia de vocês Ele tá logo após O profeta Jonas, que Jonas é mais fácil Aí todo mundo já conhece mais né? <risos> Só para localizar, quando você for localizar Mais fácil Voltando a falar Pastor, professor E a promessa messiânica Temos algumas promessas messiânicas também Aqui nesse livro é, desde, desde o capítulo 2, no finalzinho, ele já vai falando do guia de Israel né, E ele vai trazendo aí uma, uma promessa né, de restauração No 3, no 4, ele diz que vai melhorar Ele diz que o negócio está feio, está ruim Mas ele diz que vai melhorar Ele vai preparando o coração do povo para chegar no 5 o, o remanescente vai provar do governo do, do Messias, do filho de Davi né, que vai reinar sobre toda, toda, a, toda a terra, né, todas as nações da terra. Aí, nesse tempo, haverá paz e prosperidade verdadeira. Né, e o reman remanescente de Israel vai, vai provar da verdadeira paz. Então, a gente vê, ele fala até do Natal, né, capítulo 5, né, ele fala da Belém e Efrata. É Belém Efrata. <risos> é. É interessante, é, é daqui da profecia de de Miquel, no capítulo 5, versículo 2, que ele cita até a cidade onde Jesus iria nascer. E tu Belém é frata, a menor, a pequena, a menor de todas. Não é? Ele até cita, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Eu gosto dessa versão aqui, desde os tempos antigos, Uhum. É, que procede da eternidade, da antiguidade, ou seja, isso remonta lá o filho de Davi, filho de Abraão, o descendente uhum. daquela promessa de Deus, remonta ao Gênesis 3.15, a promessa de Deus, o verbo encarnado. Isso é fantástico essa profecia, muito bom. E é que fala onde Jesus iria nascer, né? Quem não acreditava em Jesus como Messias, como que explica isso? <risos> Como que explica? Essa é uma das passagens, né? Como que, que se interpreta isso? É, é, o ceticismo é, é meio incompreensível, é mais incompreensível do que a fé, né? O ceticismo, porque ele é mais teimoso. É, na época, quando Jesus de fato nasceu, quando a estrela brilhou lá e apontou para Belém e, e aquilo tudo... Né, enquanto pastores, gente simples, gente trabalhadora, está né, lá trabalhando e ouve corais de anjos anunciando a chegada dele, né, enquanto é, é, gente humilde prova né, e vê essa profecia acontecendo diante dos seus olhos, é, lá no, no palácio de Herodes, tem gente citando essa profecia aqui, né? Citando, né? Mas ele, tá, ele acabou de nascer, eles sabem que está no tempo, eles sabem que é agora. Eles sabem aonde né? ele nasceu. Eles está. sabem aonde é. Não, está escrito que é em Belém. Em Belém é frata, né? Não é qualquer uma delas, é na Belém é frata, na menor. É, e, e assim, eles sabem disso tudo, mas eles, quem é que está lá? Prestando as homenagens, adorando o rei que nasceu, né? Quem é que teve fé na profecia mesmo? Né? Talvez é, talvez tem gente ali, como aqueles pastores, que talvez até desconhecia a profecia, mas está lá, vendo acontecer. Né? E esses homens aí, mestres da lei, gente erudita, que sabia, estava né, lá no Palácio de Herodes, ensinando ele como resolver então, o é... problema do, da concorrência. Herodes né? tinha mais fé do que esses próprios é. eruditos, né? mais fé no sentido assim... Não estou falando abraço, ele não, é porque tanto é que ele. Ah, nasceu, vou matar. Vou mandar todos. todos. Isso, isso ah. é porque ele acreditava, né? Acreditava e tinha medo também. Tinha né? medo. A verdade é, é por um impulso maligno também. É, desde quando Jesus se encarnou, a, a força do mal é, lutou contra, porque Satanás sabia que esse tempo iria acontecer, que a palavra de Deus não volta vazia. Então ele fez de tudo para atrapalhar. Deixa eu só destacar uma coisa que é muito interessante nessa palavrinha aqui, nessa cidade de Belém Éfrata, é frata, que também é conhecida como casa do pão. É interessante quando a gente lembra disso, né, professor? O tanto que a Bíblia é composta desses, desse, dessa riqueza, desses códigos. E mais tarde Jesus vem falando, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é só a casa, não, ele é o próprio pão. Então essa profecia... O pão vem da casa do, do pão. Não é? O pão vem da casa do pão. tá vendo? Então olha, olha a, a, a dimensão espiritual disso aqui. Riquezas de detalhes. É? Mas... Casa do pão. E parece que esses profetas, eles sentiam a dor, né? Eles recebiam essa profecia, na Lógico, do próprio Deus. E como eles sentiam essa dor, essa angústia, e o povo não... Não acordava. Uhum. Ele fala assim, né? O lamento do profeta, ainda no, no capítulo 1. Por causa disso chorei, chorarei, lamentarei, andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemirei como filhote, como um filhote de coruja. Aí depois que ele fala da ferida. Tipo assim, uhum. o próprio profeta consegue sentir esse desespero e o povo não acorda. A, a gente fala hoje, Carol, a gente usa a palavra de Deus hoje para falar, por exemplo, é... É muito fácil a gente falar de uma história. História é o passado, já aconteceu. Agora, falar de coisas que ainda vai acontecer, é, para quem conhece da palavra de Deus e fala da palavra de Deus e, e através da palavra, a gente sente a dor. Por exemplo, se a gente falar de alguns, algumas questões escatológicas, como a volta de Jesus, grande tribulação e tantas outras coisas que vão acontecer depois que a igreja sair dessa terra, muita gente não vai acreditar, vai chamar a gente de doido. Só que a gente sente o peso de sair por falar, porque a gente sabe o tanto que vai ser difícil. Esses profetas viam isso também, eles sentiam na pele. E além de sentir isso na pele, eles faziam parte da nação, que era o mais difícil. Eram seus irmãos, seus contemporâneos, pessoas da sua, da sua família, gente ali que convivia. e não queria que esse juiz viesse para a sua nação. Então isso é difícil, isso é pesado. E ele sentiu isso assim, literalmente, eles choravam, Jeremias, por exemplo, profeta chorão, ele sabia que ia vir a destruição, então eles amarguravam isso, isso não é fácil, faz perder noite sono, faz sofrer, isso profeta sim. não passava por vida, ele não passa até, <risos> até hoje. Né? hoje né, pastor? Todo profeta sofre a profecia, sofre. Né? é por isso que ele chora. Mas é em todo tempo, sempre tem um remanescente fiel. É. Verdade, em toda a situação, Verdade. sempre tinha um remanescente fiel. É, e ele sempre, Deus sempre, quando anuncia esses juízos, né, como a gente tem visto aí nessa série, é, sempre tem uma promessa de restauração né, uhum. para o remanescente, né, para o que permanece fiel, né, de restauração, de, de, de, de comunhão de novo, né, de reconstrução, de, re, de remissão. Né? Como é o caso aqui, no né? capítulo 4, já começa a falar é, de como Deus redimiria né? Sião, como ele é, fortaleceria Sião. Né? E aí vem o Messias, né? isso acontece através dele. É, essa remissão, essa força vem, é dele. De né? Então haverá esse dia. Né? Apesar de toda essa injustiça que a gente vê em nossa volta... Apesar de toda essa devassidão, né, toda essa perversão do juízo, é, a, a promessa é certa, né, Jeremias, é, ele chorava, mas ele lembrava da profecia de Miquéias, né, Miquéias falou que ia acontecer, tá acontecendo, né, então Deus não mente, Deus, o mesmo Deus que falou que isso aqui ia acontecer, ele falou que redimiria, então a gente tem esperança. Né? Nós vamos passar por isso aqui, mas a gente vai sair vitorioso lá na frente Nós que permanecermos né? fiéis a Deus né? nós, que não, nós que suportarmos a correção e, e alcançarmos a remissão lá, lá na frente Porque não é todo mundo que suporta não, nessa surda. é Isso é tão abrangente, se a gente dá uma olhadinha no versículo 8 Olha o que o profeta diz O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos Como um leão entre os animais das selvas como um leãozinho entre os, entre os rebanhos de ovelhas O qual se passar, as pisará e a despedaçará Sem que haja quem as deve A tua mão se exaltará sobre os teus adversários E todos os teus inimigos serão eliminados Bom, é, esse, esse versículo aqui O versículo 7, 8, 9 do capítulo 5 Ele aponta exatamente para essa, essa dispersão do povo E o quanto Deus iria abençoar esses remanescentes É, é só uma informação Hoje, vamos falar assim, sem medo de errar, 70% das pesquisas que são feitas nos Estados Unidos são feitas por judeus. Os melhores, os melhores cientistas hoje são judeus. As melhores, por exemplo, Israel está no meio de um deserto, o maior produtor de fruta cítrica. Então, é, aquela uma profecia que manancial. eles voltariam, manancial eu estava lendo recente agora um artigo não tem muito tempo que eu li sobre isso eles conseguem pegar água do mar, que é uma água que tem uma densidade de sal enorme e eles têm usinas que conseguem transformar essas águas em águas potáveis milhões e milhões de litros, metragem cúbica por dia, por hora então assim é, isso, isso foi, foi difícil para eles mas, por outro lado, foi uma providência divina, um cuidado com os remanescentes em não deixar a nação morrer também. Então, tudo isso aí tem um propósito, né, professor? Interessante que, que está ligado à força de Deus mesmo. Ele, ele, ele faz tudo isso, né? até esses castigos que vêm, até essa correção, é para tornar o seu povo mais forte. Né? É povo de Deus, então tem que ser forte. Hum. Né? E ele diz que as nações, quando isso, quando isso ser concluído, quando isso é, vier a ser concluído, né, as nações vão olhar para a força desse povinho, né? Israel é um povinho. Um povinho, é, né? É, Minúsculo. Vão olhar para a força desse povinho e vão ter vergonha da pequena força que tem. Nós, né? Pode juntar, pode juntar as nações mais poderosas da terra hoje Rússia, Estados Unidos, China junta isso tudo aí, eles vão olhar para Israel, que é desse tamanzinho com vergonha da pouca força que tem, né? isso está escrito aqui na profecia de Miquéias né? então, é, Deus está fazendo isso, né? ele está fortalecendo o seu povo né? e é, quem não entende isso vai ficar envergonhado não entende, né, entendo, né? Vai ficar Israel ainda elas Tão de pé aí, então valendo. Muito, muito, muito, muito. Deus vela sobre a sua palavra. Vela pela Já sua? Já faz cumprir, né? Já faz cumprir. Qual é o ponto mais interessante que você acha de todo o livro de Miquel? Eu acho mais interessante foi o que você citou aí agora há pouco, né? É, daquela, daquele questionamento de Deus, né? Deus, quando fala, é sempre algo muito interessante, né? É sempre algo muito importante. Mas é... Igual ele fez com Jó, né, Jó tinha 300 perguntas, aí Deus chegou, né, vai resolver o um negócio, né, vai responder pelo menos uma. Aí Deus faz 900 perguntas, né? <risos> é, mas essas perguntas são para tornar o homem mais sábio, né. Uhum. Ele o que, que eu fiz com vocês, né, por acaso vocês não lembram de como eu cuidei de vocês, né, não lembram de como eu fui... Do começo até o fim da jornada, eu fui fiel. né Vocês não estão lembrados? Por que que vocês me esqueceram assim? Tão ele, depressa. Né? Ele ainda começa assim, é, meu que povo. O que vocês desviaram para outros deuses? E né? ele que ele ainda considerava Israel, assim, meu vocês povo. Vocês são meu povo. É, Deus tem ciúme, né? Eles estão adorando outros deuses, mas são meus. Meus, meu povo. E o senhor pastor? Bom, além dessa observação que o professor Joás fez... Eu considero em todos os profetas menores esse processo de Deus de restauração. A misericórdia de Deus. O povo está ruim, está mal, está, vamos falar assim, passivo de um juízo mesmo. E mesmo assim Deus promete um restaurador. Isso é fantástico nos profetas menores, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. isso traz para a gente uma, uma consciência de que Deus é misericordioso. Isso não nos dá condição para a gente pecar. Isso não nos dá direito de pecar. De forma verdadeira. alguma, mas dá esperança para o pecador. Dá esperança, né? Dá esperança para o pecador. Aqui, na verdade, ele fala, né? Arrependam-se, né? Sim, Se eu ver o arrependimento verdadeiro, eu vou exercer a misericórdia. Desde a lei, Carol, Deus sempre fez isso. Deus sempre colocou o caminho da bênção e da maldição ele ainda. Orientava, para escolher a bênção. Escolhe a bênção. Eu, dizer, eu passava por é. aqui. Só que o ser humano costuma ser um pouquinho teimoso, né? É. Bem ao finalzinho aí do capítulo 7, né, verso 18. Onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece as transgressões do remanescente do seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. O Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. Mais uma vez. Isso remonta... E olha aqui, aqui o último versículo de... Do capítulo, último versículo do livro: Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha que impressionante isso! Então a gente vê a misericórdia de Deus se renovando, vê a graça de Deus e vê o quanto Deus é maravilhoso. E quando, e quando Deus perdoa um pecado, ele nunca mais lembra dele, né? assim Ele, ele realmente esquece no queia, a nossa vida. Jesus no usa a metáfora do mar aí, no mar do esquecimento. No né? um mar do esquecimento. É. E só fechando aqui, Carol, que eu lembrei, isso remonta. O professor Joás falou, quem é, quem é, ó Deus, semelhante a ti? Isso remonta ao próprio nome do profeta. Quem é semelhante ao Senhor? <risos> realmente, quem é semelhante quem? ao Senhor? Não tem. Gente, nós vamos encerrar por aqui, nosso tempo esgotou. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, porque se for para falar aqui de Miquéias, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dá uns 10 programas no mínimo, né? tem muito conteúdo. Leiam Miquéias, aprofundem-se mais nesses profetas menores que tem muito conteúdo, é, muita sabedoria, vocês vão entender muito mais ainda né? de toda a palavra do Senhor. E vou deixar o professor Joás pedir e, lógico, o nosso pastor nos abençoar. É. Só pegar um gancho do que o pastor falou, do nome aí. Né? Começa com esse nome e termina com esse nome, né? de forma direta e de forma indireta. E se fizer uma exegese aí do nome, né? me, que é um pronome, é... quem, né? É... E aí tem uma conjunção que, que é certamente, é... ou a semelhança de, na medida em que... Né, é, sem dúvida alguma é, e, e Ar, que é o nome de Deus então, quem é, tem essa é, certeza, né, quem é tão certo quem é, tem essa semelhança de, de, de, de correto né, é, quem é, tem essa é, essa semelhança de algo que não deixa dúvida sobre nada, de algo que é assim, certamente, sem dúvida, né? Então, quem é semelhante ao, ao Senhor, ao Eterno? Quem é semelhante a Deus? É, a gente serve a um Deus assim, não tem nada que a gente possa fazer um paralelo, não tem nada que a gente possa esculpir, moldar, é, imaginar que se pareça com Ele, que tenha semelhança do poder, da grandeza, da paz, né? que, que, é, que é a Dele. Então, a gente pode se firmar Nele, a gente pode se apegar a ele, que no final dá tudo certo é, eu termino dizendo o seguinte Carol, se ninguém acreditar em Deus pelo que ainda vai fazer, acredite pelo que ele já fez, é o que está registrado na palavra de Deus então isso é uma base para a gente acreditar em Deus foi onde o povo de Israel pecou eles deixaram de acreditar em Deus e culminou o juízo que nós não sejamos pegos de surpresa também na vinda de Cristo <música>